Olá pessoal, que a graça e a paz que excede todo entendimento possa estar conosco nesse dia mais uma vez é, Você que encontrou esse vídeo pode estar pensando assim mas como que alguém pode dizer que podemos tirar alguma coisa boa dessa pandemia, desse pânico, de tudo isso que está acontecendo no nosso mundo através desse vírus, dessa gripe, dessa gripe Eu quero falar aqui rapidinho, vai ser um vídeo bem curto Eu peço a você que Veja até o final. Independente da tua religião, eu quero começar lendo o que Paulo escreveu aos Romanos no capítulo 8, no versículo 28. Paulo disse assim. Sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Daqueles que são chamados por seu decreto. Perceba que Paulo começa esse versículo dizendo assim. E sabemos... Quem é esses que sabem? Esses que têm fé, esses que sabem que existe um Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, soberano, que está no controle de todas as coisas. Esses que creem que um Salvador, há mais de dois mil anos atrás, morreu no madeiro para a remissão dos nossos pecados, para nos salvar e nos, e nos conceder a vida eterna. É esses que sabem que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então quando você coloca isso no teu coração Que tudo coopera para o nosso bem Porque Deus está no controle de todas as coisas Você não fica aflito Você não fica desesperado Você não entra em pânico Mas você descansa no Senhor Que tem o controle de tudo Davi escreve o Salmo 23 E no, e no final do Salmo 23 ele diz Certamente Que a bondade e a misericórdia do Senhor Me seguirão todos os dias Da minha vida Por que eu estou dizendo isso? Com essa pandemia, com tudo isso que está acontecendo, uma das coisas que foram pedidas para a gente é o quê? Fique em casa. Não saia pelas ruas, né? evite aglomerações. Fique em casa. Tem pessoas que já estão vários dias em casa. E qual é a coisa boa que a gente vê nisso? Por quê? A gente sabe que com a correria do dia a dia, com essa busca incessante por coisas materiais que a gente faz todos os dias, se a gente pudesse fazer até 24 horas a gente fazia a gente corre atrás de dinheiro a gente busca é, é pagar as nossas contas tem gente que busca até mais do que outros entendeu tem gente que vive tem um amor enorme pelo dinheiro vive só em prol de ganhar dinheiro que ele corre corre até a correria esquece da família esquece do amor ao próximo esquece das coisas simples do mundo que nos traz felicidade então, com esse aperto que Deus permitiu nós passarmos, nós vamos ficar mais ligados à nossa família, vamos ficar em casa. Aquele casal que talvez não conversava muito bem vai passar a conversar um pouco mais. Nós vamos aprender, pelo menos alguns vão aprender, nem que seja na marra, amar um pouquinho mais o outro, dar um pouquinho mais de carinho, atenção. Então, é isso que eu vejo de bom. Você que comprou muitas coisas no mercado, foi lá no mercado e teve dinheiro para poder comprar e estocar bastante alimento em casa, será que mais para frente, quando não tiver o que comprar, o que comer, se isso acontecer, se Deus permitir que isso aconteça e você tiver bastante coisa estocada em casa, você vai lembrar do teu parente, do teu vizinho, que não teve o mesmo tanto de dinheiro que você para comprar tantas coisas e já começou até quase a passar fome, então nós vamos aprender, pelo menos alguns vão aprender, esses que têm fé em Deus vão aprender a amar ao próximo, vão começar a dar carinho a mais, mais um pelos outros e começar a resistir àquela profecia terrível que Jesus disse por aumentar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria, mas não podemos deixar o amor esfriar no nosso coração você que está aí e tem um parente que é idoso, ou um amigo que você gosta muito que é idoso, é idosa, que você deixou de, está deixando de visitar ele, deixando na casa dele para poder preservar ele dessa, dessa epidemia, não deixe de ligar para ele, você não pode ir lá na casa dele, você não pode ir lá pegar na mão dele, ter contato com ele, mas não deixe de ligar para ele, para o teu avô, para o teu pai, para aquele idoso que está mais isolado, cuide um dos outros, entendeu? Você percebe pela história bíblica inteira que todas as vezes que as pessoas começam a desviar dos bons costumes familiares e espirituais, Deus tem que trazer um arrocho, Deus tem que trazer um aperto, Deus tem que trazer algo que faz a pessoa colocar a cara no pó realmente, botar o joelho em terra e orar e lembrar-se que existe um Deus no céu que pode todas as coisas que tudo que ele permite coopera para o nosso bem. O apóstolo Tiago escreve que ele não dá a prova a qual nós não podemos suportar. Ele não dá uma prova a qual nós não possamos suportar, mas com uma prova ele dá o escape. Olha que maravilha! Eu não me lembro agora o texto de Tiago, mas procure lá a carta de Tiago, ela é pequena e, Paulo, e Tiago escreve isso que Deus ele dá, ele não dá uma prova que a gente não possa suportar, mas com a prova Ele dá o um escape. E junto com essa palavra que Paulo está dizendo, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor. Então, uma coisa boa que eu estou vendo com tudo isto é isso, as pessoas vão ficar mais unidas, pelo menos algumas vão aprender a ficar mais unidas. O amor ao próximo vai começar a ser exercido, pelo menos, por, pelo menos por alguns. Alguns, sim, vão exercer uma soberba ganância. Cada um por si, Deus para mim. Sempre verá esses. Mas o coração de muitos vão se aquebrantar e começar a ajudar uns aos outros. E saber que nós, assim que Deus quer que nós vivamos. Abando ao próximo. Porque Paulo escreve também, na mesma carta aos romanos, no capítulo 13... O amor ao próximo é o cumprimento de toda a lei. Tem pessoas que ficam jogando a lei nas costas das pessoas, com seus dízimos e muitas outras coisas, e, e, e oprime as pessoas com a lei. Né? Mas Paulo diz que o cumprimento da lei é o amor ao próximo. É amar uns aos outros. Paulo ainda escreve assim: vocês não devem, vocês não podem dever nada para ninguém vocês não devem dever nada uns aos outros ou ao não ser o amor com quem deveis amar uns aos outros e o cumprimento da lei é amar ao próximo como a ti mesmo então isso, esse é o lado bom dessa epidemia, desse vírus de todo esse problema que está acontecendo que muitos vão aprender a amar mais dar carinho mais, a abraçar mais a dar atenção mais a olhar mais para a necessidade do próximo, esse é o lado bom que eu vejo. Então, para mim, isso é um agir de Deus para nos colocar no nosso lugar. Outra coisa também interessante, talvez muitos não vão gostar disso que eu vou dizer agora, se você não gostar, pode dar dislike, pode falar o que você pensa aí no comentário do vídeo, mas é uma, é uma verdade na Bíblia que todas as instituições... Financeiras que dão nome de igreja e colocam placas ministério de fulano, ministério de ciclano igreja de lá, igreja de cá nada disso é bíblico o que é bíblico é isso que nós estamos fazendo agora cultuar a Deus em casa, de casa em casa no meio da nossa família era assim que o povo primitivo fazia leia Atos capítulo 2, capítulo 4 eles iam de casa em casa no partido do pão, no evangelismo na leitura da palavra, na oração, eles levavam a palavra de casa em casa. É assim que a palavra deve ser levada. De casa em casa. E agora que nós estamos dessa forma recolhidos, e muitas das vezes não podemos fazer visitas, e ir de casa em casa, mas use o que você tem à mão, as redes sociais, o seu telefone, um vídeo no YouTube, faça alguma coisa para você pregar a palavra e trazer Paz ao coração daqueles que estão aflitos Faça alguma coisa para ajudar o teu próximo para trazer paz ao coração daqueles que estão em pânico E digam a eles Olha, Tiago escreveu que Deus dá a prova, mas também dá o escape Digam a eles que Paulo escreveu Que todas as coisas cooperam para o nosso bem E que Deus está no controle de todas as coisas E que tudo o que está acontecendo de uma forma ou de outra Será para o nosso bem porque se eu sei que um Deus está no, Se eu sei que existe um Deus que está no controle de todas as coisas, então eu creio na palavra que todas as coisas cooperam para o meu bem. Se alguém, ficar mandando, se alguém mandar para você vídeos alarmantes, vídeos para deixar você em pânico, você manda uma mensagem para ele, olha, eu creio num Deus que tudo que ele faz coopera para o meu bem. Eu creio num Deus que está no controle de todas as coisas. Então eu estou tranquilo, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então que a paz desse Deus soberano e criador dos céus e da terra esteja no nosso coração todos os dias, porque uma outra promessa que está na Bíblia Sagrada é que a misericórdia do Senhor se renova a cada manhã. OK? Um abraço, fico com Deus e até a próxima.